beleza? Olha, eu vou estar tá te passando aí agora um link e um padrão e algumas dicas aí para a velocidade, ok? Se você tá com dificuldades aí para tocar um pouquinho mais rápido, assiste o um vídeo aí que você vai gostar bastante, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder as notificações. Então roda a vinheta! vamos lá basicamente para a gente conseguir velocidade não né? que que a gente precisa primeiro treinar todos os dias não adianta pensar que em um dia você vai estar velozão aí não ok então você tem que praticar alguns diazinhos bons aí ok às vezes anos então vai depender muito aí da quantidade que você treina por dia tá vai ter gente que vai perguntar quanto tempo eu devo treinar olha você tem que ver de acordo com o seu tempo disponível por dia consegue treinar quatro treina quatro só consegue fazer meia hora faça meia hora bem feito né Organize seus estudos e estude aí de maneira decente digamos assim não vai pegar a guitarra para treinar a velocidade, começa a tocar uma música aqui, outra música ali. Aí vai pro WhatsApp e já era. ok? Então a velocidade ela vai vir com o tempo. Mas tem algumas coisas que a gente tem que considerar aí, ok? Primeiro, o conforto do seu instrumento aí vai te ajudar, certo? Postura da mão esquerda aqui, eu vou falar rapidamente. Quando você toca perto do traste, fica sempre mais fácil. Você precisa fazer menos força. Treine, fazer menos força e treine, não fazer isso aqui, ó. Quando estiver tocando, tá? Não faça assim. Ok? Treina. Sempre juntinho aqui do braço, sem precisar movimentar muito. Na mão direita, o que que te ajuda, né? A postura da, correta da mão direita aqui também é importante, ok? Então quando você for paletar, uh, eu pelo menos evito muito movimento aqui de braço. Meu movimento está mais aqui na mão, ó. Você vê que o que mexe é a mão e o braço permanece parado, ok? Isso quando é muito rápido, né? A gente tem que dar uma travadinha na mão aqui. Consegue um pouquinho mais de velocidade. Na paletada eu gosto de tomar só a seguinte precaução. Não colocar a palheta tão para dentro da corda. Porque assim você evita... É muito atrito com a corda, ok? Então você pode dar uma inclinadinha na paleta aqui também. E aí aqui já é sucesso no esquema da paletada das duas mãos, ok? Agora a gente tem um detalhe importante aí, Tá na hora de executar as frases, né? Tem gente que quer começar já tocando rápido, tá? Não adianta, você não vai pegar o padrão e começar já 300 por hora aí. Então pega o padrão ou o leak, treina ele com o metrônomo, que é importante para você poder monitorar o seu estudo todos os dias aí, né? Você vê como é que tá no final do mês, comparando com o que você começou, certo? Isso é tudo é importante. Bom, o padrão em Fá menor vai ficar assim, ó Vou pegar a pentatônica aqui, tá? Então o que que eu faço aqui? Ó, vou pegar três notas da escala, postar aqui dentro de Mi menor ou sol maior, né? Ok? Então eu vou pegar aqui pentatônica. Só que eu imagino aqui dentro da pentatônica a minha escala menor natural. É o que eu sempre ensino, tá? Ah, visualizando sempre por uma escala que é mais simples e fazendo variações você consegue ter a compreensão da escala muito mais simples, certo? Então o que eu vou fazer aqui dentro da pentatônica? Eu escolho essa notinha que é mais, ó. Tá? Ela vai estar tá aqui no meu dedo 3. Essa, essa notinha aqui que eu acrescento, ela vira uma menor natural ou maior natural. Certo? Então o padrão vai ser esse. Você vai tocar o último dedo. Vou falar o último dedo, não o dedo exato aqui, porque a gente muda depois quando vier por aqui, por exemplo. Ok? Então pode ser o dedo 2. Então você pensa o seguinte. Último dedo. Aí você vem no primeiro. Avança as notas da escala. E depois volta. Ok? Então aqui, ó. tocou uma vez voltou. Depois você pode pegar outras outras regiões aqui, né? Você pode pegar a escala menor natural, maior natural. Ela tem mais uma nota aqui, um tom atrás. Ó. Então eu posso pegar essa aqui e juntar com essas duas, ok? observa aqui que você tá usando a mesma nota, ok? Tava aqui, agora eu venho aqui. Depois eu posso também pegar para frente, se quiser. Ó. Eu tenho aqui e tenho mais um, um tom para frente também. Então eu ficaria assim, ó. posso pegar mais um, ok? E você pode fazer essa brincadeira. Também dá para fazer esse mesmo padrão aqui na pentatônica. Bota três notas na pentatônica, pentatônica aqui menor 7 Você pode pegar o formato vizinho aqui também. Ó. Então ficaria assim, ó. ok? Você pode misturar com a menor natural, ok? E assim vai ficar bem legal. É importante que tudo que você vai treinar, treine com playback para não ficar tão monótono, né? Se não você começa a treinar aqui, daqui a pouco eu estou fadigado disso aqui. Deixa eu ir ali procurar um WhatsApp ou uma Netflix, ok? E aí vai te atrapalhar um pouquinho. Até no lance da Netflix aí, se você quiser pegar esse tipo de, de padrão, tá? depois que você entende ele, depois que você entende a essência do padrão, se você for fazer qualquer outra coisa, você pode treinar junto, você pode assistir TV e tocando aqui, você vai estar com um padrão na cabeça, você vai treinar somente adaptação e facilidade para executar aquilo ali, ok? Então esse é o nosso primeiro padrão, tá? Você pode transpor para outros tons. Você pega, por exemplo, pentatônica de dó sustenido menor. Você vai treinar o mesmo esquema. Ó. Depois pega aqui, depois aqui, depois aqui, aqui. Tá? E você pode executar isso aqui no braço todo aí na escala. É só você mapear as notas da escala. Então linkzinho aí, saiba aqui na pentatônica de Fá menor. Próximo passo, então, agora vem um lick aqui que eu gosto bastante, que é com blue note, né? Na verdade, ele forma também um cromatismo, né? Já que a gente pega aqui, mm -hmm. dó sustenido menor, ok? Pentatônica. Mm -hmm. E a gente vai pegar aqui o meio da pentatônica, na corda sol. Deixa eu ver se eu pego um ângulo bom aqui, porque essa corda já tá velhona já. Essa guitarra que tava encostada. Beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó. Pego. É, depois da, do meio da pentatônica aqui no lado A, eu tenho o B, certo? Tenho aqui o, o lado aqui do meu dedo 3. Vou pegar essa notinha que está aqui na frente, que é a Blue Note. Se você não conhece a Blue Note, você encontra ela aqui, ó. Uma aqui, tem uma Blue Note aqui na pentatônica e tem uma aqui. Que nada mais é do que a oitava de cima. Ok? Então você vai pegar aqui, ó. Dedo 1, 2 e 3. Fica mais fácil de executar com o dedo 1, 2 e 3. Se você pegar mais para cá, ele vai ter uma abertura maior, mas ainda assim vai ser mais fácil. Okay? Então você vai executar aqui, 1, 2, 3, e você vai pegar uma nota aqui embaixo. Ó. Nada mais é do que vocês fazer isso aqui. Ó. Tá? Então aqui a gente tem um cromatismo, ó. três notas seguidas. Só que a gente faz com a penta com a né? Então aqui ó, a gente vai executar, e volta. E vai de novo. E fica nisso, fecha o loop. Ok? Com isso aqui você tem um link bacana e você pode até modificar essas notas que você vai tocar depois da, da, na hora de descer, né? Então você está aqui, ó. Você pode escolher uma outra nota, você pode repetir essa. Opa. Ok? Você pode fazer variações aí. Você pega as notas da pentatônica depois. Você pode fazer várias variações, ok? Importante, né? Palhetada alternada. Tá? Se você for palhetar só assim, você nunca vai conseguir velocidade não, tá? Daqui a pouco você tá aí se tremendo toda aí e não, não consegue velocidade e fica empacado, beleza? Então se você quer velocidade, passe aí um tempinho aí do seu dia treinando, tá? É mais importante você treinar é, todos os dias meia hora do que num dia cinco horas, no outro não pega, no outro também não, no outro também não, ok? Então administra bem o seu tempo aí, senão você não vai conseguir velocidade nunca. A velocidade ela só vem com o tempo, beleza? Então é isso, se gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha com os amigos aí, ativa o sininho.